A churrasqueira aqui pessoal foi construída pelo José Maria Lima. Ele veio de São Paulo para Marabá há um ano atrás, em abril do ano passado, e construiu aqui essa churrasqueira aqui para a nossa mãe. Como vocês podem ver aí, muito boa, muito proveitosa, fogão a lenha, forno, tem muito proveito aqui na churrasqueira aqui. E ficou faltando o balcão. Só que agora a gente, depois de muito tempo, a gente terminou ele. Eu fui fazendo, construindo aqui aos poucos aqui. E a gente construiu, construiu ele aqui. Olha aí como é que ficou o balcãozinho. Ficou muito bonito. Eu fui fazendo aos poucos aí, sem muita experiência. Dica de pessoas que já conhecem bastante, né? Porque o canal Zé Maria Lima tem muitas dicas para pessoas que querem fazer algo em casa né final de semana querem às vezes não tem o dinheiro como dar fazer olha aí como é que tá aí ó pulãozinho além todo o vapor aí ó aí umas calinhas caipira cozinhando feijãozinho com quiabo mas aqui na frente tem uma uma costelazinha aqui no papel alumínio costelinha de costelinha de porco aqui também assando aproveitar né A churrasqueira tem que ser muito bem aproveitado que é muito boa vocês é que quiserem pessoal alguma dica aí para fazer alguma coisa aí no canal Zé Maria Lima tem muita dica não é só de churrasqueira não. tem muitas mesmo muito aproveitoso beleza obrigado